No sábado, a Força Tática prendeu dois autores né, por furto em uma residência, também aqui em Translagoas, a polícia estava em patrulhamento na Vila Piloto. E aí, a hora que o pessoal, esses indivíduos acabaram vendo aí a polícia militar, jogaram aí uma mochila junto com o comparsa e acabaram fugindo aí a pé, pulando... Muros aí de várias residências ali na Vila Piloto. E aí o primeiro autor, Oana, foi recapturado. 18 anos, foi detido na Rua 30. Os policiais localizaram em sua posse a quantia de cem reais em dinheiro. Ele relatou que tinha praticado aí o furto pelo bairro Sul afirmando que na mochila havia um Xbox e que tinha deixado uma televisão escondida em um matagal. Já o segundo... 19 anos, foi detido na rua 35, durante busca pessoal, localizado aí uma pulseira, uma pulseira dourada aí, também mais R$ 100,00, e ele confessou aí a participação de furto, e a equipe constatou, Ana, que um, um, hein, um desses autores aí, ó, regi tem registro 34 ocorrência, 34, é até difícil da gente falar aqui, ó, um deles, 34 é, ocorrências aí por furto, viu? Já o outro, tem 30 passagens por furto, ambos receberam prisão, né? Receberam voz aí de prisão e foram encaminhados à delegacia de polícia civil e aí foram também para o presídio de segurança média aqui em Transagoas. Um com 34 passagens, o outro com 30, um com 18, o outro com 19 anos, é o que chama atenção. 30 vezes aí já passaram, mais de 30 vezes passaram aí né, pela polícia e não tem jeito, continua furtando, continua roubando, Ana. Albert Silva, eu vou te falar uma coisa, viu? A gente fica até espantada em saber isso. É, somando as ocorrências de ambos, dá mais de 60 ocorrências, mais de 60 furtos praticados por esses dois é, jovens aqui em Três Lagoas. E cada um com 30, com essa idade, então começaram a praticar crime muito cedo, né? Desde adolescente já estão na prática aí do crime o que dá para perceber, né, Ana? 30 passagens, outro com 34, né? Então tem uma lista aí extensa de passagens pela polícia, deve ter começado aí por volta dos 15, 16 anos, mas não tem jeito, né? Roubam, furtam e não tem jeito, Ana.